Olá, tudo bem? Nos próximos minutos, nesse vídeo rápido, tenho um importante recado para você que deseja emagrecer sem dietas malucas ou remédios perigosos. Você conhece o Ketoplan? Não ficarei surpreso se sua resposta for um não. Mas fica tranquila, fica tranquilo. Vou apresentar para você o mais novo emagrecedor que é sucesso em mais de 44 países. Sim, isso mesmo! Olha o que dizem na mídia sobre a fórmula de Kitoplan. Veja alguns benefícios que o Kitoplan pode trazer para você. Ele absorve e elimina a gordura, acelera o metabolismo, controla o apetite, regula o intestino. Olha, quem já experimentou, recomenda Kitoplan. Pessoas que perderam de 12 até 21 quilos, olha só os relatos. Pode pausar o vídeo se você quiser ver, tá? Como o Kitoplan funciona? A fórmula de Quitoplan, em contato com o organismo, se transforma em um gel penetrante que absorve a gordura em excesso, eliminando-a junto com as fezes. E outra informação importante é que no Brasil, Quitoplan recebeu o selo de garantia da Anvisa e Ministério da Saúde. Médicos e nutricionistas recomendam as substâncias da fórmula do Quitoplan pelo trabalho único no isolamento e estabilização de fibras presentes em plantas nativas americanas, em conjunto com a casca de crustáceos de águas profundas. Veja os bônus incríveis que você também vai receber ao comprar o seu Quitoplan, guias complementares completos. Você deve estar se perguntando, em quanto tempo terei resultados com o Quitoplan? Nas primeiras 5 semanas você já poderá notar até 11 quilos eliminados. Garanta agora o seu Quitoplan na oferta. Aproveite hoje o desconto por tempo limitado. Escolha a melhor opção para você e compre já o seu Quitoplan. E olha, uma informação importante, tem promoção, compre dois, leve três. Comprando assim você já leva o frete grátis, tá bom? Compre acima de três Kitoplan e o frete é grátis para você. Compre agora mesmo o seu kit Quitoplan e elimine gordura com saúde. O link está aqui na descrição para você comprar, ok? Então corra porque é por tempo limitado essa oferta. Quitoplan. Emagreça com saúde.